Vamos categorizar os influenciadores, então, nós temos um, as celebridades, que todos nós conhecemos, depois temos os, efetivamente, criadores de conteúdo, que são os youtubers, e depois nós temos uh, os instagrammers, que é a nova, a nova geração, quem não consegue ter sucesso no youtube passa para o instagram, porque também até tem vídeo, e então é só instagrammer porque criar vídeos no YouTube, como tudo na vida, é preciso de alguma dedicação e persistência e não temos assim tantas visualizações como gostaríamos, muitas das vezes cometemos erros como é o clickbait, cometemos erros de perder um bocadinho o foco e perder a nossa essência para comunicar o que eles querem e não o que somos, pronto, agora falando desta nova, como eu digo, esta, esta nova roupa suja, porque é mesmo daquelas miúdas que acham que são Instagramas? Não, são só giras, que estão um bom corpo, que mostram o seu, o seu rabo e não interessa a ninguém. Podem ir para casa, que ninguém vai convidar para nada. E o que é que acontece? É que, o, que, o que é mais assustador é que as marcas procuram estas miúdas, este, este sexismo todo à volta delas é-lhes é interessante. Isto é, é interessante para elas, porque apelativamente elas pensam, uau, wow, ganda bozona, vai comunicar super bem o meu produto. Só que não, não é? Porque as marcas esquecem-se que nós somos, nós, salvo seja, somos uh, criadores de conteúdo. Nós vamos contar aqui uma história à volta do teu produto, independentemente se eu uso ou não uso o teu produto. Porque nós sabemos que nem todas usam os produtos e são pagas, e são pagas para isso, não é? Por isso é que eu aconselho devidamente por hashtag add, para que não haja falta de transparência, para as pessoas percebam que aquilo de facto é um produto que está a ser pago, e que a, a, a, a referência que ela está a fazer é genuína ou não. Mas eu entendo, eu entendo que as pessoas tenham que fazer publicidade. Olha, está, está, está falida, não é? Se apoiam os, os, os projetos e se apoiam em tudo, também têm que apoiar os seus sucessos, não é? As marcas têm que investir, não é? Só a pessoa fazer criar conteúdos e depois não haver aqui uma marca que efetivamente invista. Ah, ah eu até gosto dos teus dos conteúdos, vai vai continuar a fazer. não somos parvos, não é? Só chega a um ponto que, é assim, eu já te mostrei que gosto do teu produto. Já apresentei o teu produto de todas as formas e mais alguma. Se efetivamente queres que eu continue a trabalhar contigo, play, pai check, não é? Pronto, e depois temos estas novas miúdas, voltando ainda às categorias, temos estas novas miúdas que... Que agora, eu estive agora num evento muito recente e eu tinha só lá... Hum, fui convidada para um evento e eu só tinha lá uma... uma uma youtuber e tudo o resto era, era instagrammer E eu assim, ah então, uh, ah não vos conheço, não sei o que, já sabes como é que eu sou, não né? Ah não vos conheço, então mostrem-me lá os vossos instagrams já para aqui analisar, para ver se, se vieram todas do mesmo sítio ou não. E, para eu analisar o instagram delas e eram todo, era muito à base dos 7.000, mil, e eu, e eu pensei, ok, então esta, esta marca pensou em micro influenciadoras, ok. E depois... Uh, os Instagrams todos bonitinhos, o feed, os presets todos iguais, foram todas à mesma loja e é tudo igual, chapa 5, está tudo certo. E, e depois estava a conhecê-las, sabe? Estava ali a conhecê-las, a tentar perceber um, o que é que faziam. Mas eram todas ocas, entende? é tudo muito tudo muito vazio, era tudo muito. E eu assim a pensar, realmente, a marca deve amar mesmo a sua marca, não é? Para se juntar, associar a uma, uma oca desta miúda, mas está tudo bem, e está tudo certo, sabes? Ela é que sabe, a estratégia da marca, ela é que sabe. Mas eu fico a pensar. Isto é assustador. É assustador porque nós temos, efetivamente, pessoas que criam um conteúdo mesmo bacana. Há pessoas que se dão ao trabalho, editam. Editar custa muito. Ser criativo custa muito. Uh, e ter novas ideias, uh, e teres vários projetos ao mesmo tempo, e tentar ser empreendedor, e tentar ser inovador, e teres realmente uma, uma fanbase e alimentares isso. Não é fácil e depois nós temos estas novas miúdas que até são giras e que até hum, de alguma forma conseguem hum, sobressair, não é? que não são influenciadoras, só são alguém que são RPs e só são alguém que vão aos eventos e a amiga está nos eventos e colocou lá e não geram conteúdo nenhum, portanto eu gostava, parem de convidar essas pessoas porque se não sei sabem o que é os native ads, se procurem, porque é muito mais orgânico e vão ter muito mais sucesso, as marcas vão ter muito mais sucesso se investir em native ads do que qualquer miúda com mega rabiosque e vou conseguir vender esta cerveja. Mas pronto, e entretanto, na semana passada eu tive assim de denunciá-las a todas, assim de denunciar. Houve um, e foi muito simples, a Bioderma fez uma campanha sobre a água micelar, que eu uso, por acaso uso. olha acabou hoje, mas eu uso, eu sou fã da marca e sou fã deste produto e dou-me super bem, mas eu trabalho nesta área e eu uh, serei sempre imparcial, eu terei sempre a minha, a minha opinião, independentemente de me não sou paga por eles, por isso posso dizer o que eu quiser, não é? Basicamente eles fizeram uma campanha que era falar sobre a poluição. Sobre a nossa pele exposta e acabamos por levar com toda a poluição e há um desgaste maior na nossa pele. Até aqui está tudo bem. Onde é que está o erro? Eles escolhem 10 ou 15 pessoas, umas que sim, que fizeram bom conteúdo, mas as fotografias eram todas na rua. Todas na rua, ninguém se chama ali na rua, só se forem elas. Eu pergunto a eles, mensagem a todas. Eu tenho pena que vocês são todas as minhas amigas, se não vinham todas para o LinkedIn neste momento. Elas dizem, ah, não faças isso, eu, pois, só, é, só mais uma tentativa, não é? Porquê? Isto é enganar as pessoas. Isto é claramente enganar. Primeiro, todas com o mesmo copy, todas com a mesma dica, todas exatamente com a mesma posição. Meu, fuck off, não é? Chegas a um ponto, isto é só ridículo. Entendes o que eu quero dizer? E é uma grande marca. Está tudo bem com este briefing? Entendes? Se calhar não é da marca, se calhar é da agência que o, que o fez, nem faço a mínima ideia de quem foi e nem quer saber.